de clubes no Altice Arena em Braga, em disputa os títulos da 1 e 2 divisões. Da bancada ou pelo streaming, apoiam os atletas e o seu clube.